Com toda essa euforia em torno dos bitcoins, muita gente me pergunta se vale a pena ou não utilizar essa criptomoeda como forma de investimento. Bom, quem acompanha o canal do Otário sabe que sempre que eu falo sobre bitcoins no Otário News, eu costumo dizer que mais do que utilizar criptomoedas de forma especulativa, eu gostaria de ver as pessoas utilizando-as como uma moeda de verdade, ou seja, para comprar e vender produtos ou serviços. Pois essa seria a melhor maneira de acabar com o poder do Estado de criar dinheiro e com isso controlar a população. Eu, particularmente, apesar de já utilizar bitcoins desde 2015, não compraria essa criptomoeda como forma de investimento, pois elas são muito voláteis, ou seja, seus preços podem variar bastante em um pequeno intervalo de tempo, tanto para cima como para baixo. E portanto, eu não estou disposto a correr esse tipo de risco com meu patrimônio. Mas se, diferentemente de mim, você gosta de arriscar e acredita que criptomoedas como o Bitcoin realmente possam substituir o dinheiro atual e conquistar cada vez mais pessoas pelo mundo, talvez seja interessante colocar um pouquinho de dinheiro nele. Afinal de contas, vai que né? Então se você quer investir nesse tipo de moeda, uma das dicas básicas é, só utilize dinheiro que você sabe que não vai mais precisar ou que não vai ficar desesperado se perder. Porque uma coisa é você perder 100 reais O que provavelmente não vai mudar em nada a sua vida Mas outra coisa é você perder 10 mil, 100 mil ou até mais Como eu tô vendo acontecer com algumas pessoas que estão chegando ao ponto de se desfazerem de seus bens Como automóveis até mesmo casa para investir nesse tipo de coisa Portanto se você é uma dessas pessoas Pare imediatamente o que está fazendo Porque vai dar merda E você vai acabar perdendo não apenas o seu dinheiro como provavelmente o de toda a sua família Outra dica importante é, aprenda sobre o que você está querendo comprar ou vender. Procure tutoriais na internet, leia livros sobre o assunto, procure reportagens especializadas e cuidado com aqueles espertões por aí prometendo lucro garantido sem risco. Lembre-se de uma coisa, nada nessa vida é garantido. E tudo que pode te dar muito lucro, certamente pode te dar muito prejuízo também. Milagres não existem. Altos lucros geralmente vem acompanhado de altos riscos. E isso vale não apenas para o Bitcoin, como qualquer outra coisa que você queira investir. Portanto, comece com valores pequenos. Com menos de 100 reais, você já pode comprar uma fração de Bitcoin em uma corretora online e começar a se ambientar nesse novo mundo. Nos próximos vídeos, eu pretendo falar sobre outros tipos de investimentos, como CDBs, ações e por aí vai. Mas se vocês quiserem, posso voltar a fazer mais alguns vídeos ensinando a comprar e vender Bitcoins ou outras criptomoedas através de uma corretora especializada e alguns cuidados que são necessários tomar para não perder o seu dinheiro quando estiver fazendo isso. Fui!